Da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão Na sua aldeia Criminosos é colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os ninjas mais procurados do mundo quem está por trás da máscara, esse é meu segredo Assim como de matar, o meu olho é vermelho Katsuki não sabe as minhas intenções Não passam de piões e minhas manipulações Intangível, meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me pergunto como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Robito Beijo sem cauda, Roxiga, quizam Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas X da neve. Com a sam errada, caro, tenho muito tchak. Nunca me derrotaram, vai gai. pode abrir o seu portão. Mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida qual foi a razão yeah. Itachi eu te como um corvo que nem procurado por traição Eu matei meu clã, Meu pai, minha mãe, tudo isso na frente do meu irmão quando a arrogância Sabe que cê não vai me derrotar Cê não passa de uma criança Nunca vai ter sua vingança quando não tiver meus olhos Come on, boy Olha sua cara de espanto, é, quando vê os ninjas de manto é, Trouxemos nuvens vermelhas, é, achou que o céu tá sangrando é, Cuidado estamos chegando, demônios de calda buscando Pra completar o nosso plano, vem, vem Meu nome é Pain, sou Pain Game Destruí Konoha com Shinra Sou com a minha gang, que eu já falei A verdadeira dor pro mundo mostrarei Fora da lei, me vingarei Cade o céu Da areia. Da, da areia, manipulando marionetes, psicopata sem emoção, homens fantoches não tem coração. coração, um assassino solitário, yeah. eu sofri uma transformação. Me sinto preso em solidão, curar ninguém pode, me transformei na escuridão, me tornei um fantoche. Inimito os que me encontraram, vocês tão sem sorte Após sua morte, vira meu fantoche Vai ter ternamente minha voz Meu portinho só renegados Eles serão capturados E o plano principal Nominado mundial Não te avisaram que só tem Cara mal aqui Não é. com Porque vai começar o ritual yeah, Mato yeah, todos yeah, no meu yeah, caminho yeah, Em nome yeah, do Deus Se eu sou mau, não tem ninguém igual Um ataque da face é uma ferida letal. Tá com medo? Assuma Eu que matei, eu assuma E estraçalhos Chica Marunara tem maior cara de otário Falo, falo, falo Mas nunca são pares Eu sou adversário Só pra casa, vão pra casa do cara Deidara Minha argila é explosiva Eidara Viaja a obra yeah, de um artista Eu oh, ganhei yeah. fama de terrorista. terrorista A casa de explosão um fantástica